Juntos aí. Bom, a lição de hoje é a lição número 9: ações divinas no matrimônio para o testemunho cristão. Nós vamos entender aqui quais são os objetivos da lição de hoje. A nossa lição de hoje tem o objetivo de conhecer a importância do testemunho matrimonial do casamento é, cristão na igreja e na sociedade. Então são dois testemunhos que são importantes na igreja e na sociedade, né? Como um todo. Perceber que a família unida, abençoada e feliz é fator abençoador da sociedade. De fato, uma sociedade que ela é promíscua, ela vai ser uma sociedade pobre. Uma sociedade onde a família é mais unida e ela é mais é, presente, ela vai ser uma sociedade mais forte. E não praticar, é, a ideia aqui é de alertar, né, para a necessidade de que os nossos casamentos, nossos filhos, eh, devem ser abençoados, né? Então há uma alegria muito grande quando o nosso, o nosso casamento ele contribui para que toda a família seja abençoada, né? Então as gerações que virão depois serão abençoadas pelo nosso casamento. O texto bíblico, o textual da lição de hoje. É um texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, que o pastor Roberto escolheu. Ele diz assim, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Deus ele julga todos os nossos pecados. Nenhum pecado fica descoberto diante de Deus. Né? E o julgamento de Deus não é para nos condenar. Mas é para nos tratar, para nos produzir em nós santidade, nós já vimos isso em outras aulas, e o objetivo da santidade é que nós consigamos chegar até a vida eterna através desse processo que Deus estabeleceu para que a gente possa experimentar. Eu diria, Nenice, né, que é, em termos de santidade não há nada mais é, forte de avaliação de santidade do que o um casamento porque na igreja eu posso, né, como pastor, eu posso fazer uma cara de crente, eu posso, é, eu posso ter um trejeito para falar bonito, para abraçar, para ser isso e aquilo, mas a minha esposa me conhece muito mais do que qualquer pessoa, porque ela está comigo 24 horas. Então, é, o casamento eu diria que é uma é um referencial muito importante, seria um termômetro real, para medir o nosso nível de santidade, né? Então, a gente, no, na sociedade, gente desempenha papéis, na igreja desempenha papéis, né? Mas, de fato, quem nós somos é o nosso cônjuge, quem conhece. Tem que você falasse um pouquinho sobre isso, Lício, como é importante essa, nós estarmos entendendo como é que um e o outro lida com essas questões de santidade. Tá. Ah que só com um Deus mesmo, né, o nosso lado junto ali, somos dois mais três, porque são pessoas totalmente diferentes, né, que se conhecem e têm que viver juntos, Deus uniu e eu, eu acredito que. Com ele, a gente consegue. Agora, a gente tem visto muitos casamentos que não dão certo, porque estão totalmente longe da presença do Senhor, não conhecem né, o, o que a palavra de Deus nos ensina. A partir do momento que você começa a ler a palavra e colocar em prática né, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, é, as coisas começam. Não é que... Né, no dia da noite para o dia você vai nossa, mudou, não, não muda São, é cada dia é um aprendizado então eu, eu fiquei muitos anos sem conhecer a, a, eu não conhecia Deus até 11 anos de casada eu até hoje falo, né, Poxa, se eu tivesse conhecido Deus antes como seria sido diferente é, tinha evitado tantas coisas, né tinha ensinado os filhos de pequeno que eu não nem e batismo, nada. Meus filhos iam para a escola, a professora perguntava qual que era a religião e, e não tinha. E foi uma vida muito complicada, muito... E, mas Deus prepara, né como eu disse outro dia, pessoas para estar ao nosso lado. Quando Ele tem um plano para nossas vidas, Ele prepara outras pessoas para nos ensinar, para mostrar para nós qual que é a direção, o que, é que nós temos que fazer... E foi assim com a nossa vida, né? Quando nós fomos buscar o Senhor, as coisas começaram a melhorar. O casamento foi restaurado e já estava né, totalmente acabado. Então, o casamento é no plano de Deus mesmo, né? E depois que a gente conhece, a gente conhece tudo aquilo que ele tem para nós, as coisas ficam melhor. Não é uma mágica, né? Mas é o dia a dia, é um importando o outro, né? Eu acho que é assim. Aí. Muita coisa vai falar. Tá nisso como um ponto importante, né? Como a bênção de Deus, ela perpassa por todas as áreas da nossa vida, mas eu diria que a área mais sensível, a área mais importante que... Porque assim, se a gente não for bem dentro de casa, não vai ser no trabalho que a gente vai ser bem. Se a gente não for bem dentro de casa, não vai ser na igreja que a gente vai ser bem. Então a casa é uma célula principal da nossa vida, não só com Deus mas com o próximo que está ao nosso redor. Como é feliz aquele que teme ao senhor, que anda nos seus caminhos, é, e você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Aqui a gente poderia colocar para mulher, seu homem, né? Será também como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos comerão como, serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao senhor. O senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja o filho dos seus filhos e haja paz em Israel. É maravilhoso esse salmo, né? Ele fala a respeito de como é feliz aquele que teme ao Senhor. Numa outra versão diz bem-aventurado, né? A palavra bem-aventurado é mais do que feliz, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Então, quando a gente tenta fazer o um casamento dar certo com as forças humanas, a gente até consegue até certo ponto. Mas quando a gente coloca Deus no processo, né? Coloca Deus na situação, a gente vai perceber que Deus realmente vai produzir resultado em nossa vida, né? Então, o resultado. O resultado que ele diz é aqui, ó. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero, né? São duas coisas importantes: é você trabalhar e usufruir do seu trabalho, você ser feliz. Felicidade não tem a ver com o que você sonha, mas tem a ver com o que você desfruta daquilo que você tem. Da mesma forma, prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Muita gente que acha que seria mais feliz se tivesse mais dinheiro. Mas mais dinheiro não necessariamente trará mais felicidade. Então, um casamento para ser feliz e próspero depende de nós temermos ao Senhor, né? Aí tem outra promessa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A palavra abençoar no, no, no hebraico significa baruque ou é, a ideia de abraço. A ideia de abençoar significa liberar para prosperar. Né? Ou seja, quando Deus nos abençoa, Deus nos libera, ou seja, Deus usa toda a nossa capacidade, todo o nosso talento para nos prosperar, para que a gente viva o melhor que ele tem para nós. Né? Então, ele diz isso. Ele termina com a promessa no versículo 6, dizendo, e veja o filho dos seus filhos, né? que coisa maravilhosa nós podermos desfrutar dos netos. Né? A minha mãe, por exemplo, agora tem bisneto. Da mesma forma como ela cuidou de mim há 54 anos atrás, hoje ela cuida do bisneto que é muito parecidinho comigo, né? E, e é interessante que isso traz uma, talvez uma, uma certa lembrança ao coração dela de quando ela cuidou de mim, quando eu era bebezinho, né? Nós agora temos a alegria de ter uma neta, a Luísa, e isso para nós também é algo muito importante, embora a gente sinta muita saudade porque ela está aí no Espírito Santo e nós estamos longe, né? É, então vamos lá. Hoje até o Zaqueu da Silva, nosso amigo aí da Sanepar de Londrina, está participando também da oração. Deus abençoe a sua vida, viu, Zaqueu? O pastor Vanderlindo, lá de Castro, está conosco também. A Marilza, missionária Marilza. Né? O Luiz Silva escreveu. Bom dia, pastor! Eu participei há uns três anos atrás de um encontro de casais, e lá o pastor falou muito sobre a Arca da Aliança. Não sei se isso pode fazer parte dessa aula. Se fizer, o senhor pode falar sobre, né? A questão da Arca da Aliança, Luiz, ela tem a ver com essa ideia de entrelaçamento, né? O casamento é uma mistura de um homem e uma mulher que os dois se tornam um diante de Deus, né? Essa, essa, Esse encaixe tem que ser feito. Só que esse encaixe ele tem uma liga, tem uma amálgama, né? Não dá para você encaixar se você não colocar um elemento que grude isso faça com que essa, essas duas peças encaixadas tenham resistência. quem é que dá resistência? Porque há momentos em que as duas partes não colaboram, não cooperam, não encaixam perfeitamente, né? Mas aí vem a amálgama, que é a ação do Espírito Santo de Deus operando na nossa vida de forma que esse encaixe não só seja perfeito, mas ele também seja sólido o suficiente para juntos vencerem as tempestades da vida. Porque as tempestades vêm, né? A gente quando casa, casa tudo bonito, tudo magrinho, tudo arrumadinho, né? Ninguém vê os defeitos, ninguém vê as falhas, mas depois nós vamos ter que conviver com os defeitos, com as falhas, com falha de caráter, né? Nós vamos ter que conviver com problemas emocionais do passado, porque cada um foi criado de um jeito, né? Então a Anice foi criada de um jeito, eu fui criada de outra, os pais nos ensinaram de formas diferentes, um teve um pai que era mais amoroso, outro teve um pai que era mais seco, outro teve, um... eu, por exemplo, não tive pai, né? Então, todas essas dificuldades, a gente tem que levar diante do altar do Senhor, e ali Deus vai operar, Deus vai trabalhar no casamento, para que a gente possa encontrar a resposta do Senhor, né? Então, é muito importante a gente entender o papel desta aliança que Deus tem conosco nesse processo, né? Deus ele coloca dois desafios para o homem e para a mulher. Ele pede para que a mulher ame o seu honre o seu marido, né? Então é uma é uma, uma um pedido do Senhor que ela honre e o pedido de Deus para o homem é que o homem ame a esposa. E aí o apóstolo Paulo e também Pedro vai dizer que esse amor não pode ser igual eu me amo tem que amar como Cristo amou a igreja, né? Então, isso complica um pouco mais o processo. Mas aí Deus diz, ó, fiquem tranquilos, porque eu tô junto com vocês, eu estou aliançado com vocês, e comigo vocês vão conseguir vencer essas dificuldades todas aí, né? Vamos ler a lição de hoje, a gente vai comentando com vocês. Todos nós sabemos que o casamento abençoado por Deus é uma fonte inesgotável de testemunho. Realmente, quantos testemunhos nós temos para contar? Testemunhamos o Senhor em todos os momentos do nosso matrimônio. O casamento não é fácil, assim como todo convívio social e humano. Na empresa, na universidade, nas associações e até mesmo na igreja. Onde há ser humano, certamente vão surgir conflitos e discordâncias, né? Quantos conflitos não acontecem num casamento? Muitos, por várias razões. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, né? Um entende de um jeito, o outro entende de outro. E não é fácil a gente combinar as coisas, né? É, então, a Alice, por exemplo, ela gosta de cor branca. Então, tudo tem que ser branco aqui dentro de casa, né? Dentro de casa, dentro da igreja, dentro de tudo, né? Aí tem outra tem outro pastor, outra pessoa que chega lá, pinta a igreja de azul, pinta de verde, pinta de amarelo. Né? A casa dele é tudo diferente. Então, as pessoas são assim. As pessoas são muito diferentes umas das outras. Os gostos... Tem um colega meu que diz que tem gosto e desgosto para tudo, né? E é verdade, tem gosto para tudo quanto é coisa. Mas a gente precisa ir alinhando essas expectativas, alinhando os nossos gostos, né? A gente cede um pouco aqui, o outro cede um pouco lá, porque esse é um outro segredo também, né? Se um só cede, isso cria um problema emocional, porque toda vez que você cede alguma coisa para alguém, você fica com um sentimento de falta é aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, é aquele sentimento, né, Nisse, que você está sendo... Puxa vida, toda vez você está... Eu tenho que ceder? Toda vez eu tenho que abrir mão? Não é isso? Então, o casamento ele tem que ser um processo onde, às vezes, nós cedemos alguma coisa, uma, uma, né, cede-se um ponto de vista, uma opinião, uma vontade, e o outro também tem que ceder. Esse equilíbrio de, de, de vontades... Precisa acontecer, porque se isso não acontece, se um só cede e o outro só faz o que quer, literalmente nós vamos ter um negócio desproporcional. Né? Imagina um caminhão que você coloca peso de um lado e do outro lado você não coloca peso nenhum. Na primeira curva que der, que acontecer, ele vai tomar. Literalmente é isso que acontece com os nossos casamentos, né? Então, na continuação da lição ali, nós vamos ver algo importante, né? E esse casamento não é fácil, que todo convívio social e humano, ele é relativamente difícil, né? E alguns são muito complicados mesmo. É, então é importante isso, né? Mas aqueles que já viveram essa experiência do casamento, esses eles vão poder é, entender o mover e o agir do Senhor sobre as suas vidas, né? Então, Uh, alguns vão passar por experiências emocionais muito difíceis. No nosso caso aqui, nós já passamos por, nós completamos 35 anos de casados, né? Nós já passamos aí de um bom tempo de muito alinhamento para que a gente pudesse estar juntos, né? Então, com a ajuda constante do Senhor, a gente consegue vencer é, essas situações todas aí do, do, da nossa vida, né? É importante saber que nesse processo de casamento existe um processo chamado paciência, né? que para os italianos é um grande problema, porque a gente é apressado, mas é uma paciência, é uma construção diária de um tijolinho que você tem que ir colocando em busca de um diálogo, de divisão de tarefas no lar, da aplicação de princípios da palavra, é, no carinho da intimidade conjugal, porque também essa parte faz, é, é importante, né? No entanto, infelizmente, existem aqueles que em algum momento vacilam. Né? Aqui nós temos a imagem, que você está vendo ali no PowerPoint, do sujeito que está é, buscando na internet uma solução para resolver o problema da cama dele, né? Então, ele achou um quadrado na cama e ele está procurando um, um redondo ali, procurando alguma coisa na internet, né? E quem procura você sabe que acha. né? O problema não é o que acha, o problema é o que você faz com o que você acha e depois que acha, porque daí a coisa complica. né? Então, é importante a gente entender esse, esse processo. É, ao olhar para trás, a gente pode perceber, numa reflexão sincera, que em algum momento houve algum vacilo, né? e esses vacilos fazem parte da nossa realidade como vida, é, e a gente precisa então alinhar, corrigir, recosturar, né? A ideia que a gente usou aqui é de uma imagem de uma família que eventualmente está se rompendo, né? A gente viu ali a imagem daquela família se rompendo. Isso é comum, não é algo, não é algo absurdo, sobrenatural. É, antigamente era mais escondido, hoje é mais aberto, mas isso traz consequências, né? E esse é o grande problema, né, Nícius? O problema é as consequências que vêm sobre a vida dos filhos, sobre a vida da pessoa, por causa desse rompimento. Né? A gente pode pensar na ideia de um casamento como você grudar duas fotos. Né? Você pega a foto de uma pessoa, cola com a outra pessoa, e aí você pode até tentar abrir, é, é, separar essas duas pessoas. Mas, invariavelmente, o que, que vai acontecer? Vai ficar a marca de uma pessoa na outra. Né? E um casamento, depois do segundo casamento, ele sempre vai ter a marca de uma terceira pessoa, vai ter a marca de uma família. Então, as complicações que vêm a partir disso são muito grandes também. É, o que torna a vida mais desafiante, mais difícil. Se já é difícil conviver numa família que Deus uniu, que colocou ali, e as coisas estão acontecendo, se já é difícil esse processo, imagina a dificuldade que é conviver com situações que você tem que arrastar você tem que trazer de outros processos passados, né? Então, infelizmente, em alguns momentos, alguns vacilam, deixando o agir do Senhor fora da rotina conjugal, né? Então, é essa a rotina conjugal, ou seja, o dia a dia da nossa vida, precisa estar constantemente com o Senhor, porque senão a gente não aguenta, a gente não suporta, né? Porque as tentações são muitas, as saídas são muitas, as opiniões são muitas... Né? por exemplo, você chega no trabalho amanhã, segunda-feira, ao chegar e comentar qualquer coisa, os seus colegas de trabalho vão lhe dar uma solução. E a solução que eles vão dar, muitas vezes, é a solução do mundo, é a solução que, é, a solução que Deus está dando para pessoas que, é, que as pessoas estão tendo soluções, elas não percebem o quanto elas, elas, podem, é, elas podem experimentar o cuidado de Deus. Então, é muito importante a gente poder avaliar essa situação no nosso casamento, no nosso dia a dia. Né? Nenhum casamento é perfeito, nenhuma família é perfeita, e a gente precisa alinhar, costurar, corrigir disciplinar, discipular o tempo todo na nossa vida. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês também. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu tô com 50 anos de casado, eu já tô com 70 anos de idade, eu não vou pecar, eu não vou largar, não vou... Irmãos, não existe isso, né? É, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a queda, nós estamos sujeitos a, a falhar o tempo todo. Né? Eu, eu, eu canso de ver, às vezes, eu tive colegas de, de universidade, por exemplo, professor, né, que... O que está com 70 anos de idade, cabelo branco, de repente apareceu de cabelo marrom, parecendo um de de sapato, né? que está apaixonado, não sei o quê, com 70 anos de idade. Não que uma pessoa com 70 anos não tenha que estar apaixonado, não possa estar, pode e deve estar. Né? Mas o grande segredo que Deus tem para nós é nós renovarmos a paixão, renovarmos o amor diariamente, né? não permitir que uma terceira pessoa entre nesse nosso processo que não seja Deus. Né? Então, Deus é essa terceira pessoa, e não pode entrar uma outra terceira pessoa. Uma outra pessoa nesse processo vai estragar aquilo que Deus está fazendo. Então, nós precisamos cuidar do nosso casamento até o último dia. Né? Eu vejo Porque... também que Deus faz, mas se a gente não dialogar, se a gente não colocar o um problema para fora, ficar guardando aquilo, eu muito eu posso testemunhar, né, que eu, eu me, fecho, né, me fechava às vezes, não falava, e aquilo, nossa, estava remoendo aquela coisa, né, e a partir do momento que falava, pronto, resolvia. Né, então, Deus ajuda, mas se nós não fizermos a nossa parte, de estar né, colocando para fora, o, às vezes nem era aquilo que a pessoa estava querendo dizer, né? e a gente já toma para um lado que, ah, não... Né, Falou aquilo, vou ficar magoada e pronto. Tem pessoas que eu conheço que ficam sete dias sem falar. Né? Eu tenho pessoas que já testemunharam isso. Só que não podemos fazer isso. Tem que colocar, a gente aprende. Né? Depois que a gente aprende, a gente a coloca para fora. E aí é que Deus age. Se a gente não fizer nada, Deus também não faz não. E tem aquele que fala demais também, não ah. <risos> Tem aquela pessoa que não para de falar, né? Tem aquela outra que fala, fala alguma coisa, Trem, Fala, fala e fica e fala e fala e fala e fala. A gente precisa dosar essas coisas, né? Nem aquele que fala demais fala bem, né? E é importante. E nem aquele que fala de menos é mais sábio, né? não necessariamente. Então, é equilibrar o falar, né? Diálogo. É o diálogo, porque se um só fala, aquilo vai virando uma pressão enorme na cabeça de alguém e aqui uma hora explode. Né? E se o outro não fala, também explode. Então, o segredo é o diálogo aí nesse processo do casamento. Vamos continuando, então, nessa lição, nós queremos resgatar a convicção sobre um Deus que atua em nosso favor na perspectiva do tema, né? Que vai ser ministrado ações divinas no matrimônio para o testemunho cristão, né? A primeira parte importante desse desse, desse conjunto é o equilíbrio e maturidade conjugal. E o equilíbrio e maturidade conjugal é uma obra do Espírito Santo de Deus. Né? O que é um casal equilibrado? Essa é a pergunta que se faz aqui. Né? O que é um casal equilibrado? Não estamos tratando de temperamentos. O equilíbrio não vem por causa de temperamentos. Lógico que isso interfere na relação conjugal e cada casal vai ter que aprender a aproveitar o que há de melhor em seu temperamento tentando melhorar naquilo que atrapalha o relacionamento. Segundo né? estudiosos, há pelo menos quatro tipos de temperamentos. O sanguíneo, o clélico, o freumático e o melancólico. Conhecer esses temperamentos e identificar né, como cada um deles age, ajudará a pessoa a entender por que às vezes age dessa ou daquela maneira. Há livros, palestras e na internet para trazer luz a este assunto. Mas queremos focar no agir de Deus no matrimônio. Né? Então é importante aqui um livro que eu indico para você é esse livro aí do Tim LaHaye que é o LaHaye que é o Temperamentos Transformados. Né? Então aqui ele pega os quatro principais temperamentos e aí ele pode cruzar com esses temperamentos fazer misturas. Então é possível que um colérico seja meio sanguíneo, né? E um freumático seja também meio melancólico. Então, entre o colérico e o melancólico existem os quatro básicos e esses quatro podem ser derivados em oito conjuntos de informações ou de situações. É, eu não vou entrar no tema agora do que é um colérico, do que é um sanguíneo, do que é um fleumático ou um melancólico, porque senão a gente abriria um espaço enorme para a aula aqui. Mas esses quatro tipos básicos, eles vão... É, mostrar como nós somos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa sanguínea, né? Então, isso, o sangue ferve, né? Quando acontece alguma coisa, o sangue ferve, a boca já enche d'água e já quer partir pra luta e a coisa vai. Alice tem um outro, um, outro, um outro lado, ela é mais dramática, né? Então, a gente percebe que nos casais, um é assim, um empurra, o outro arrasta, né? Um empurra e o outro, o outro é, é, vai, vai um, um, um, um, junto, né? E assim vai. Um fala, o outro é quieto, né? É, um é atirado para ter projeto, o outro é mais cuidadoso para ter projeto. Então, isso faz parte do nosso ser, de como nós somos. Agora, qual é o grande segredo disso tudo? Os temperamentos transformados não é que nós transformamos o nosso temperamento. Por exemplo, eu não deixei de ser é, sanguíneo ou meio sanguíneo e colérico, né? continua sendo do jeito que eu sou. Ah, o grande segredo é o Espírito Santo de Deus operando sobre os nossos temperamentos. Quando o Espírito Santo de Deus opera sobre os nossos temperamentos, ele faz com que um colérico e um sanguíneo ele possa ser é, rebaixado, vamos dizer assim, mas ele possa adequar aquilo que o Espírito Santo de Deus está atuando sobre a vida dele. E ele pega um fleumático, que é uma pessoa mais passiva, e ele faz essa pessoa ser mais ativa. Ele pega o um melancólico, que é uma pessoa que vive com expectativa pessimista, e faz essa pessoa ter uma expectativa mais otimista. Então, o que, que o Espírito Santo de Deus faz? Ele não muda a gente. Eu continuo sendo do jeito que eu sou, a Nice continua sendo do jeito que ela é. Mas, por exemplo, para a Nice vir na aula hoje, eu tive que usar um método, né? Que método que eu usei? Botou a minha foto Eu ali. botei a foto dela para comprometer é. ela ontem... Porque se eu fosse convidá-la para vir da aula hoje, ela ia falar assim, ah, mas eu não sei, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Vocês acham que a Nilson não sabe falar? Né? Não, ela sabe falar. Então, mas a gente tem que usar os artifícios aí, né? Como diz a irmã Marinês Amador, ela é muito submissa, e ela pega ah, o pescoço do irmão Nilson né? e chacoalha o pescoço dele. E é assim, e essa é a beleza do casamento, a beleza do casamento são pessoas completamente diferentes, você percebe que elas são diferentes, mas aí é quando vem o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida da gente, né? O Espírito Santo, ele vai pegando aquilo que é bom, que o Espírito Santo, irmãos, ele consegue achar coisa boa em tudo, né? Ele consegue pegar os nossos defeitos, trabalhar nos nossos defeitos, nossas dificuldades, e pega as coisas que, boas que nós temos e ele vai produzindo resultados para que a gente possa ser apresentado, né? Possa apresentar diante de Deus, só apresentar diante das pessoas. É muito interessante essa, essa lógica que o Espírito Santo de Deus usa em relação à questão de como nós devemos nos colocar, como nós devemos deixar nos submeter à ação do Espírito Santo de Deus. Aqui, basicamente, temos um segredo. Não existe mudança não existe como ter bom aproveitamento se nós não nos deixarmos mudar pelo Espírito Santo de Deus, não nos deixarmos encher pelo Espírito Santo. Então, é muito importante isso, né? O enchimento do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo na minha vida, na vida da Nisse, vai produzir os melhores resultados para que juntos a gente possa entregar aquilo que Deus espera de nós, né? Então, é muito importante. Então, o equilíbrio, a maturidade espiritual, a maturidade conjugal, acontece por um agir do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo não muda a gente, né? A gente, as mudanças que vão acontecendo, vão acontecendo gradativamente na nossa vida, ao longo de um tempo. Quando fica bom, morre, né, Nice? Né? Aí a mulher vai na beira do caixão e fala: Mas que homem bom, né? Que homem maravilhoso que foi, né? E a mesma coisa o homem. Depois que. Você vê, por repara que. Quando uma parte, uma, às vezes um casal passa 20 anos, 30 anos brigando, né? E dá uma doença num dos dois, aí um fica com câncer, outro fica em cima de uma cama, isso, aquilo. E aquilo, por incrível que pareça, reacende o um amor. Por que, é que isso acontece? Porque aí o outro percebe o quanto que essa outra pessoa é importante na vida dela, o quanto ela é importante para viver e desfrutar do dia a dia, né? O fruto do Espírito, né? Ou seja, não são frutos do Espírito, é fruto. O fruto é um conjunto de características que devem estar presentes na ação do Espírito Santo em nossa vida, né? Então, como é que o fruto do Espírito manifesta? Ele começa com amor. O que é amor? Amor é você ter um sentimento para com a outra pessoa, independente do que essa pessoa faz para você para merecer este amor ou não, né? Porque se a gente for entrar pela lógica do merecimento, essa lógica do merecimento, ela tem um problema, né? Por quê? Porque o merecimento é uma, é uma atitude que muitas vezes nós não conseguimos compreender, né? Então, é importante a gente entender como se trabalha essa questão. O Espírito Santo de Deus começa com o amor. O amor de Deus nos constrange e aí, então, por esse constrangimento, nós vamos sendo moldados pelo Senhor, a sermos conformados àquilo que Ele quer de cada um de nós, né? Então, o fruto do Espírito é o domínio próprio. Significa que o cristão que procura estar em comunhão com Deus vai ter o socorro celestial. Na prática, o Espírito Santo, se permitirmos, e aqui tem essa característica, é minha permissão, ela precisa acontecer a partir de mim, né? Se permitirmos, ele vai transformar o nosso ser carnal. Ele vai afastar as obras da carne. Irmãos, a obra da carne está presente o tempo todo. Né? A gente pode ser carnal em cima do púlpito. A gente pode ser carnal dentro da igreja. Então, o tempo todo, a manifestação da carnalidade está presente. E a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus nos confronte nesses momentos para que a gente perceba quando é que essa carnalidade está dando lugar. Né? Quando é que essa carnalidade está dominando a nossa vida. E ao ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem a opção né, de entender, obedecer, e a partir daí, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? É importante isso. Então, há um contraste entre a obra da carne e a obra do Espírito de Deus na nossa vida, o fruto do Espírito, né? Por que ocorrem tantas brigas e conflitos entre as pessoas e seus familiares e parentes? Basicamente, pela obra da, da carne. O que Moisés diz como a dureza do coração, né? O coração humano, irmãos, ele é duro. O coração humano, ele tem dificuldades de entender como as coisas funcionam. Então, o coração humano, ele cria problemas para nós mesmos, né? Então, nós precisamos rever isso. O fruto do Espírito é o quê? É amor, é paz, alegria. Estes são ingredientes necessários para o equilíbrio no lar. Entre marido e esposa, pais, filhos... E parentes também. A gente precisa entender que os parentes fazem parte, o agregado faz parte do relacionamento, né? Não dá para você como esposa ou esposo é, não se relacionar, por exemplo, com o sogro e com a sogra. É, você precisa se relacionar com o sogro e com a sogra, precisa se relacionar com os seus cunhados, né? E a gente sabe das dificuldades que advêm dessas situações todas. É, então, a gente precisa entender isso, mas... A maturidade vai nos dar capacidade de a gente poder experimentar o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, quando é que a maturidade vem? A maturidade vem com o tempo. Né? É o tempo que vai. Mas essa ideia de maturar. Né? A ideia de maturidade é de maturar. É de madurar. Né? Se você pegar uma goiaba no pé, enquanto ela está verde, você comer a goiaba, quem já comeu a goiaba sabe disso. Ela vai estar ruim já comeu banana verde, sabe que a banana é marrenta, aliás, é uma experiência terrível comer banana verde é marrenta, por que ela é marrenta? porque ela está fora do tempo dela a maturidade tem a ver com madurar, madurar ou seja, madureza vem a ver com estar no ponto certo na hora certa né? então nós cremos que os erros e acertos fazem parte do processo de crescimento e vão contribuir para que haja essa busca de maturidade qual é o grande segredo do nosso casamento? Superar cada dificuldade que a gente passou. Né? E nós passamos algumas boas dificuldades, grandes dificuldades, mas a gente superou... Né? Não são boas, né? São boas depois que a gente passa por elas, porque a gente aprende a ver como o Senhor nos livrou de problemas, situações, mas o tempo todo nós temos que lidar com isso. Então, o grande segredo é você passar por isso, enfrentar os conflitos, enfrentar as adversidades, enfrentar a questão das da, lidar com, com, de forma proativa com as tentações humanas. Né? As tentações estão o tempo todo. A gente tem que perceber quando é que o inimigo está lançando um laço para nos enredar. E a gente tem que ser ágil, esperto o suficiente para a gente não ser enredado, porque senão facilmente é enredado. Né? Então, o tempo todo nós estamos aí sujeitos a problemas e o grande segredo da maturidade não é fingir que não tem problema. Fingir que não tem problema é fácil. O grande segredo é resolver os problemas. Né? Então, no relacionamento humano entre eu, a nice, e as pessoas que estão em nossa volta, podem surgir conflitos. E a gente precisa estar é, conversando o tempo todo para evitar conflitos, evitar pensamentos, né? evitar ideias, evitar... É, situações, por exemplo, que possam ser constrangedoras e que depois vão inviabilizar as soluções que nós podemos dar para elas. Né? Então, por exemplo, a Alice, a Alice não é uma mulher ciumenta, né? embora eu acho que ela é. Você é ciumenta, Alice? Um pouquinho para nós sobre ciúme. Não, não sou ciumenta. Imagina, né? Ai, meu Deus. É um ciúme doentio, mas é algo que a gente cuida, né? A gente é. avisa. A mulher, ela essa né? Como que eu vou usar a palavra aqui? De perceber quando para acontecer alguma coisa. E pelo menos eu, eu sou bem, assim, cuidadosa. Eu presto atenção em tudo. E quando eu vejo que alguma coisa está né, diferente, eu já falo com ele. falo, ó... É por aí, né? Eu acho que é isso, né? Nosso papel é estar aqui do lado, alertando, vendo realmente o que está acontecendo. E para que nós não venhamos a é ter muitos problemas, né? Uhum. É, isso. é isso aí, né? É, diz que uma vez lá no céu implantaram um sistema de qualidade e, e aí chegou-se um grupo de 100 mulheres, um lote de 100 mulheres lá, né? E aí o Pedrão falou assim, agora a partir de hoje aqui, Deus instalou um novo sistema de qualidade aqui, nós temos que fazer uma pergunta de verificação, e só quem passar na pergunta é quem entra no céu. Aí perguntou para as mulheres, qual de vocês tem o hábito de ler o WhatsApp do marido? Que 99 mulheres foram à frente. E o Pedrão falou assim, então traz a surda também. E no meio da seita tinha uma que era surda. Brincadeira parte, né? Mas é que os homens, eles não, não percebem algumas coisas, né? Mas nós estamos atentas, né? Eu li ontem uma história, não sei se verdadeira ou não, é né? uma matéria que foram 20 anos morando com uma mulher, um filho, mais um casal de gêmeos, quando separaram, não deu certo o casamento, se separaram, aí quando passou 10 anos, ele foi ter que fazer um exame, né? E ele foi ver que ele era estéreo. E aí, imagina o que aconteceu, né? Foi muito... Depois eu passo a história para você. Pois é. As é. coisas acontecem, né? Demora 20 anos junto, né? A mulher... a mulher é mais discreta, será? Não sei, o homem... O homem, é... homem é um meio bobo, né? homem é um bicho Totalmente tonto. O homem Sim, se não. engana. Ah, em geral, é. Em não geral, todos, é. Né? é. Não todos, mas em geral, é. Né? O homem, ele, ele se encanta por qualquer coisa. Ele sonha, ele viaja da maionese, né? O homem tem uma facilidade enorme e aí eu vou dizer uma coisa interessante. Aí tem um, eu, um lado, assim, nisso que a gente precisa falar. O Homem, ele tem um... Internamente, ele tem um espírito de menino, de criança, de meninão. Né? A mulher, ela é mais madura, ela amadurece mais cedo. Né? O homem não, o homem continua mesmo com 50 anos de idade, ele continua se sentindo um meninão. Então, qualquer pessoa que desperta nele, esse menino que está dentro dele, isso é um problema para ele. Porque ele não consegue se conter. É muito difícil para ele se conter. É, e aí, muitas irmãs né, correm, é, falham muito. né? Por exemplo, tem irmãs que chamam o marido de pai. Tem irmãs que chamam o marido de velho. Né? Por exemplo, eu tinha uma tia que chamava o, o, o meu tio de velho. Ô velho, ô velho, ô velho. Um dia ele achou uma irmã que chamou ele de moço. Pronto. Acabou, acabou o casamento. né? Então, assim... Tem que tomar um certo cuidado com isso. Por exemplo, inclusive na área sexual, essa é uma grande dificuldade. Às vezes as mulheres elas não entendem esse processo e elas, de alguma forma, elas é, não romantizam o casamento. Né? Nós, homens, somos muito simplão, a gente não tem muita, muita coisa para diferenciar. Né? Mas a mulher não, a mulher ela é porque assim, o homem é, ele é atraído pelos olhos. Né? E a mulher, ela é pela, pela pelo ouvido Então, nós homens falhamos ao não comunicar Não sensibilizar as nossas esposas a, a Aquelas palavras românticas, gostosas Que a gente falava quando estava namorando né Que a gente era capaz de fazer muitas doideiras e A gente fez algumas doideiras, né? Mas assim, é, passa é, Só que a gente vai deixando este lado mais lúdico Esse lado mais, mais romântico a gente vai se tornando meio casca grossa. E a mulher, por conta disso, também vai se tornando muito, muito casual, muito... Né? Por exemplo, a gente quando namora, tem aquela coisa de ah, eu vou encontrar a pessoa, então pentei o cabelo, toma um banho, arruma, bota, faz isso, faz aquilo, né? E, e muda a roupa, bota uma roupa íntima, diferente, etc, etc. Depois que casa, começa a que entrar numa rotina e essa rotina invariavelmente ela perde o romantismo, né? Eu diria que uma das dificuldades, por exemplo, para um casal é quando o casal está o tempo todo junto, 24 horas por dia junto. Essa até é uma das coisas pelas quais a gente a gente chegou a um acordo assim de não trabalhar em casa, né? Eu venho trabalhar no meu escritório da igreja todos os dias para poder voltar para casa, porque senão eu fico o dia inteiro e ainda de vez em quando eu trago a Nise junto, mas é. Aí eu falo para ela, você tem tua sala, lá vai para tua sala, né? Porque senão a gente precisa ter esse momento a sós para poder voltar, né? E precisa criar momentos entre é, é, pessoais de que a gente tenha relacionamento diferenciado para não ficar aquela mesmice de né? todo dia faz a mesma coisa, todo ano a mesma coisa e isso cria uma rotina muito ruim para o casamento. Então, surpresas de vez em quando são boas e a gente precisa ser criativo para preparar essa surpresa aí. Vamos em frente, senão a aula não termina, né? Seu matrimônio reflete equilíbrio e maturidade, vocês que estão casados há pouco tempo aí, né? É... Vocês, vocês... o casamento de vocês reflete esse equilíbrio e maturidade? Né? Não dá tempo de responder, vamos em frente. O segundo ponto que o pastor Roberto nos, nos a, apresenta nessa lição é uma família abençoada na aliança divina humana né? ou seja, uma aliança entre os homens, né? o homem e a mulher, e Deus. Então, aquele que teme ao Senhor, no Salmo 128, ele fala sobre isso, ele, esse Salmo 128 apresenta um roteiro, né? um retrato da família. Então, respeitando o contexto social em que esse texto é inserido, geralmente viviam em clãs familiares, onde ter muitos filhos era comum, natural e importante para a própria né, proteção e subsistência da família, nós vamos ver verdades importantes aí. Né? Começamos com o temor do Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Há inúmeras citações na Bíblia sobre as vantagens de se temer ao Senhor. Isso vale para o marido, esposa e filhos. Né? Então veja esse texto em Provérbios. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26 o temor do Senhor é uma proteção para os meus filhos. Depois o salmista fala da felicidade e prosperidade como resultado do esforço do seu trabalho. Será feliz e próspero. Neste caso, o tempo em que vivemos não impedirá que desta verdade de Deus se cumpra, porque Deus ele é abençoador. Eu vejo que ele escreve em Romanos e Hebreus, né? Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ah, Hebreus 11, 6, né? Está falando sobre isso. O resultado final da prosperidade é uma parceria do trabalho entre do homem do trabalho com Deus. Né? Então, é muito importante isso. Essa capacidade que nós podemos ter de trabalhar com Deus nesse projeto. É um grande projeto de formar uma família, uma família abençoada, né? Aí tem uma frasezinha que a gente colocou ali, casal que ora junto, permanece junto, né? Essa é uma dificuldade que nós temos, inclusive, todos precisam vencer isso, que é do casal orar junto, né? Não é aquela oração que a gente faz na, na hora da mesa, da refeição, mas uma oração de um tempo mais de estar um ao lado do outro, de apresentar a sua casa, a sua família, para que juntos possam ser trabalhados pelo Senhor. Né? Então, as bênçãos são de prosperidade, então a prosperidade e a felicidade é o resultado final da parceria, do trabalho do homem e do cuidado de Deus. Irmãos, Deus não colocou a gente na face da terra para trabalhar, só trabalhar. Deus não colocou a gente na face da terra para sofrer. Deus tem planos, Deus tem projetos para edificar e abençoar a nossa vida. E nós precisamos, irmãos, entender esses planos de Deus para que a gente viva melhor e a gente desfrute do amor e do cuidado de Deus para com as nossas vidas, amém? Indo em frente ali, ele diz aqui que a modernidade não mudou as bênçãos que Deus projetou para a mulher, os filhos e a família. Então, nós vivemos um tempo diferenciado hoje, mas isso não mudou as bênçãos que Deus projetou para cada um de nós, né? O mesmo Deus que abençoou Noé lá atrás, que abençoou Abraão, que abençoou Davi, que abençoou tantos servos de Deus... É o Deus que está nos abençoando hoje, para que a gente possa vencer cada uma das dificuldades da nossa vida, em nome de Jesus. Na aplicação dessa segunda parte da lição, como a igreja vê o papel da família nos dias de hoje? Como é que a gente pode ver isso desse O papel da família nos dias de hoje para a igreja. A família é o um referencial, né? Porque quando você olha para a família, você vê se realmente né, eles buscam o Deus ou não. É, tem que ir, problemas vêm, não tem como você fugir deles. Mas passar por eles com Deus é diferente. A gente que teve o antes e o depois na nossa vida, a gente pode dizer que realmente sem a presença de Deus não, não tem, não, não dá, né? ele é tudo para nós, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Uhum. Então, que nós possamos mesmo né, depender de Deus em tudo que nós vamos fazer, colocar em primeiro lugar e ver como ele faz, receber as suas bênçãos, testemunhar, né, poder as, as pessoas olharem para nós e saber que vale a pena, Vale a pena buscar um Deus tão grande, maravilhoso, que nos ama e tem o melhor para nossas vidas. Uhum. E Como é que a gente prioriza a família em detrimento de uma sociedade individualista e egoísta? né? Como é que a gente prioriza a nossa família nessa sociedade? Então, se a gente tomar, não tomar cuidado, a sociedade vai ditar as regras de como é que a gente deve viver. E a gente precisa entender que a nossa casa, ela tem que estar ali, na rocha que é Jesus, e não nos valores do mundo. Os valores do mundo, irmãos, eles são terríveis, porque eles sinalizam muitas coisas boas, mas para você conseguir aquelas coisas boas que a palavra, que a, esses valores do mundo determinam, o custo é muito alto. Em compensação, Deus sinaliza coisas excelentes para nós, o custo é baixíssimo, né? O custo é apenas a obediência aos princípios da palavra. Então é importante priorizar. Quer priorizar a família? O jeito é priorizar o princípio da palavra na aplicação diária da sua vida em todas as áreas que você passar. Agora, a terceira parte da lição, o pastor Roberto trabalha com a ideia de semeadura, né? Semeadura divina na família, filhos servindo ao Senhor. Então, através dos filhos, nós podemos, então, ver essa semeadura na nossa vida, né? Então, quando é que a gente está semeando? Quando está ensinando os nossos filhos, educando os nossos filhos, compartilhando com eles aquilo que acontece, né? O dia a dia nosso. Então, não existe maior testemunho cristão na sociedade do que uma família cujos filhos são salvos, tementes a Deus, envolvidos com a vida da igreja e contando com bom testemunho dos de fora. É, nós criamos filhos, irmãos, não é para nós. Nós criamos filhos para o Senhor, e os filhos são uma continuidade, a continuação do plano e do projeto de Deus para a nossa vida. Né? Nós, por exemplo, nós já estamos na faixa dos 50 e poucos anos, né? nós já estamos começando agora a perceber que nós temos que passar é, o bastão para a próxima geração. Então, esse passar o bastão para a próxima geração é, não é tão simples assim. Né? Então, os nossos filhos, agora eu olho para o meu filho, o Adriano, tem 31 anos, né? 32 anos, né? O André, um menininho até outro dia, tem 26 anos de idade, eu estava olhando para a cara dele ontem, barbado, grandão, né? Que diferente. É, a gente não percebe o dia a dia, o quanto eles cresceram, porque a gente estava o tempo todo juntos, mas, por exemplo, agora com a experiência do Adriano morando lá no Espírito Santo, e faz cinco anos que nós estamos aqui em Vitória, em Curitiba, né? Quatro anos nós estamos em Curitiba, é, separados deles, vamos dizer assim, a gente tem visto eles três vezes por ano é, estar juntos. Então, a gente percebe mais o quanto eles amadureceram, o quanto eles cresceram, o que Deus tem feito na vida deles. E, e a gente louva a Deus pelo que a gente pôde ensinar para os nossos filhos. né? Então tudo que você ensina para os seus filhos, através de atos de amor, através de ações de disciplina, são então, semeaduras que você está lançando na terra para que venha frutificar, para que venha dar resultado, né? Essa semeadura, irmãos, ela é sempre uma semeadura de longo prazo. É, nem sempre nós vamos ver o resultado no curto prazo, mas ela vai acontecer, ela vai maturar. Lembra que você plantar um pé de alface, você colhe rápido, mas você plantar uma jabuticaba, a, a demora um pouco mais para poder dar fruto, né? Então, às vezes nós temos dificuldades com isso, porque ah, existem pais que dizem assim: não, mas esse menino não aprende, essa menina não aprende. E aí o pai começa a terceirizar a educação, começa a terceirizar a disciplina, o cuidado. Né? Então, o que é terceirizar? É, em vez de disciplinar, não disciplina. Mas o mundo vai disciplinar essa pessoa. A empresa onde ele trabalha vai disciplinar ele. E, e se essa pessoa não foi preparada em casa para esse momento de disciplina, vai espanar quando chegar aquela disciplina lá. Então, nós precisamos Mas entender tem isso. O COVID, né? Tem o convite, né? Os pais estão ensinando. E os pais estão ensinando, isso mesmo, né? A irmã Maria Aparecida, ele escreveu aqui, ó, os nossos filhos veem os nossos exemplos. Né? É, é muito importante isso. Os filhos estão olhando para nós como nós tratamos as dificuldades, as situações, né? Uma história muito engraçada de um, de um menino que ele... Ele tava lá pegou uma pedacinho de madeira e começou a fazer um fazer uma gamela com aquela madeira né e aí o pai perguntou filhinho o que que está fazendo você assim, ah eu estou fazendo um um, um coxo para você quando você ficar velho poder comer na, na, na, no coxo né porque e daí da onde você viu isso filho né e o filho fala é ah, não é assim que o senhor fala para o meu pai para o meu avô para meu avô né o avô veio aqui dar o um coxo para ele comer né então, assim, põe comida no coxo do o vovô. Então, a criança vê tudo aquilo e ela começa a reproduzir. Então, a gente reproduz aquilo que a gente vai vivendo. E, e é importante a gente mudar essa reprodução, mudar a semeadura. Né? A gente pode plantar ervas amargas e pode plantar ervas doces. A gente pode semear é, boas colheitas e a gente pode semear ventos e tempestades também. Então... Tudo isso tem a ver com lutas, dificuldades que a gente tem que vencer, né? Os filhos, eles precisam crescer num ambiente equilibrado e sincero. Os filhos, eles veem os seus pais como homens e mulheres de Deus. Por exemplo, como é que nós passamos pelas nossas lutas? Os nossos filhos viram a gente orando, resistindo, passando pela dificuldade? Mesmo que eles não saibam de tudo aquilo que a gente viveu, eles de alguma forma estão olhando para nós. Eles percebem que alguma coisa não está bem. Não existe como você, é, como você mentir para os filhos, né? Eles sabem que alguma coisa não está bem e eles estão olhando para ver como é que um vai reagir em relação à situação do outro, né? Então os filhos eles vão perceber isso. Puxa vida, vocês oraram, né? Vocês é, clamaram, vocês buscaram. Então os filhos vão perceber quando nós vencemos as lutas e dificuldades. É, como é que isso aconteceu, né? É, então, o pastor Roberto fala aqui um pouco sobre essa questão, é, inclusive ele entra na questão do item 8 ali, a sabedoria para poupar o filho das discussões, do, da relação, né? Então, muitas vezes nós discutimos na frente dos filhos, brigamos na frente do filho, e aí nas discussões, a gente, quando a gente não conhecia Deus, a gente tratava muita coisa como pessoal, né? Mas você é parecido com a mãe, é parecido com o pai, é parecido com o fulano, é parecido com o seu é Você é isso, você é aquilo. Essa, essa ideia, ela precisa ser melhor trabalhada, porque isso não é a forma certa e correta de resolver problemas, né? Então, é importante a gente poder orar, buscar ao Senhor e priorizar realmente o relacionamento da nossa casa, da nossa família com o altar do Senhor, né? O investimento na família traz retorno. Então, é importante isso, o retorno. Qual é o grande retorno do investimento na família? É a paz, a alegria e a estabilidade emocional e espiritual é da família. Então, esses valores são mais importantes que os bens materiais. Ali se costuma dizer, né, os bens materiais vão ficar tudo aqui. Né? Mas, é, é verdade, vão ficar mesmo. Mas o resultado da, da, da bênção, da paz, da estabilidade emocional e espiritual na nossa família também se traduz por bens materiais, né? Ou seja, o homem fiel será acumulado de bênção. É bênção sobre bênção na nossa vida. Então é importante a gente entender isso. Olha essa imagem que está no PowerPoint ali, né? A família firmado debaixo da proteção do Senhor. Imagina essa proteção aqui né, do Senhor. Aquela família está protegida daquela tempestade, daquele vendaval. O mundo aí fora ele tá sinalizando muitas coisas tempestuosas, né? Aliás, é, a gente pode... Nós estamos vivendo agora um tempo difícil, né? É, informações de que vai ter corte do salário, de que tem isso, tem aquilo, algumas pessoas já ficaram desempregadas, as dificuldades são enormes. Agora, a gente pode, né, nice, abrir a nossa boca para profetizar a bênção, ou a gente pode profetizar a maldição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder da boca do pai e da mãe, para falar isso aos seus filhos, para abençoar a sua casa? Eu procuro, né? Procuro, depois que eu aprendi, eu procurei não falar palavras que iam marcar a vida deles. Eu vou falar dos meus filhos, né? É, tem muita gente que olha para a criança e diz, ah, você não vai dar nada, você... Então, quando você lança uma palavra sobre os seus filhos, é muito sério isso, né? É, o nosso inimigo está ali, ouvindo, e aquilo, para ele, é, já é uma porta, né? Onde ele vai agir. Não pode, ser, não vai agir hoje, mas amanhã ele vem. E, e eu sei porque eu ouvi muito algumas palavras do meu pai, né, E isso marcou. Até quando eu conhecia Jesus, quando... Jesus, né? Me converteu. É, foi foi um longo tempo para eu esquecer aquelas palavras que meu pai falava. Então, é que a gente pode também estar procurando dizer palavras de bênção para nossos filhos, pros nossos filhos, né? Nossos amigos. Às vezes você tem que conhecer bem a pessoa que está do seu lado para você falar algumas palavras. Às vezes aquele dia ela falou alguma coisa, mas não. Era um dia que ela não estava bem. Então, vamos, sei lá, abençoar, né? Só procurar vou abençoar mesmo, porque hum. a família é plano de Deus. Mas, por exemplo, nisso, quando acontece um problema, né? Ah, sei lá, um corte do salário, alguma coisa, e aí o marido chega em casa, que desgraça, que nada dá certo, o que a mulher precisa fazer? Olha <risos> que... Preciso fazer, eu preciso tentar contornar a situação, né mostrar para ele que Deus está no controle da nossa casa, da nossa vida, pode vir a tempestade que vier. E Deus diz que né, nós vamos passar, as tribulações estão aí, elas vêm, não tem como você fugir, você está no mundo, enquanto você estiver no mundo, você passa por tribulações, não são só dias de bênçãos, de vitórias, elas... Também vem, né, as tribulações, então, é contornar mesmo e tá orando, colocando diante, vamos colocar diante de Deus, Deus vai, né, fazer o resultado, então, é isso. Uhum. Amém. Então, querido, não abra boca, né, para mal dizer, não abra boca para ser maledicente, burburador, não abra boca para ser uma pessoa que profetiza o caos, né, o caos vai acontecer, mas não, não, nós não podemos entrar nesse jogo. Né? A gente tem que abrir a boca para profetizar a bênção, profetizar a paz, ainda que nós estamos olhando para uma realidade, mas aquela realidade pode ser mudada porque o nosso Deus está no controle. Né? E esse é um exercício diário. E o marido e a mulher, né, os dois, precisam corrigir o tempo todo um ao outro, né? porque às vezes a pessoa está deprimida, tá chateada, tá cansada, ah, eu não sirvo, eu não presto, eu não vou pra frente, eu não faço isso. E o outro tem que dizer, não, peraí, não é assim, né? É, vamos lá, Deus tá presente. Por quê? Porque nós não estamos o tempo todo lá em cima, e, ou o tempo todo lá embaixo. Então, às vezes, há momentos que nós estamos bem com Deus, e a gente tá, a gente tá enfrentando as lutas, as dificuldades, mas há momentos que a gente tá cansado, a gente tá estressado, há momentos que a gente não tem ânimo, não tem alegria, e aí o casal precisa equilibrar e um puxar a vida do outro, né? Há momentos que ele está cansado que tem que ser puxado. Há momentos que ele tem que ser carregado. E há momentos que a gente precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra de estímulo, né? Por quê? Porque se Deus coloca sonhos e projetos no nosso coração, ele é o Deus que vai realizar também. Então a gente pode enfrentar lutas, dificuldades, porque Deus não nos abandona no meio da luta. Essa é uma coisa que eu posso dizer, que eu aprendi ao longo desses 35 anos de ministério vida conjugal, quase 20 anos de ministério, que Deus nunca nos abandona. Né? Deus está sempre presente. E o milagre de Deus não vem quando a gente está passando por luta. O milagre de Deus vem quando a gente depende dele. Eu quero que você entenda isso. Você pode passar por luta, você pode morrer na luta. E Deus não está nem um pouco preocupado com você por isso. Agora, quando você para no meio da sua luta e diz Senhor, eu preciso de uma direção eu preciso de sabedoria, eu preciso de, de, de, de, que o senhor abra a porta, eu preciso que o senhor faça o milagre, aí o milagre acontece. Tá? Então, muita gente, irmão, sofre, apanha da vida, mas ele não busca a Deus. Então, enquanto você ficar apanhando da vida e não buscar a Deus, você vai só apanhar. Agora, a hora que você busca a Deus, Deus vai entrar com a providência, com o seu cuidado, e ele vai abençoar a sua vida. Eu quero que você grave uma palavra. Deus trabalha para aqueles que nele espera. É o Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, esse esperar em Deus não é sofrer. Esperar em Deus é passar por lutas e dificuldades confiando que o Senhor irá trabalhar de uma forma especial sobre a sua vida e a sua casa. Então, as lutas todas, têm... isso não, não, não é mérito nenhum. Ah, eu sofri demais. Porque tem gente que acha que quanto mais sofrer aqui, melhor vai ser na, na vida eterna, né? besteira Se você sofreu aqui, você sofreu, e sofreu, e sofreu, o outro que não sofreu vai ganhar a vida eterna do mesmo jeito. Tá? Não tem gente que acha, não. Porque daí, quando eu chegar no céu, Deus vai me dar uma casa melhor. O outro que teve coisas boas na terra vai ter uma casa mais simples de ser é besteira, isso é idiotice, né? Deus ele não não, não não não trabalha dessa forma. Então você sofre se você quiser sofrer. Né? Você pode a sofrência é diferente de sofrimento. Sofrimento é uma coisa momentânea na nossa vida, divinda da realidade que nós enfrentamos. Então quando a gente enfrenta uma realidade, a gente vai sofrer porque a gente está naquela realidade, naquele ambiente, a gente sofre com aquilo. Mas, a gente não pode ficar na sofrência. A sofrência é curtir o sofrimento, é valorizar o sofrimento. E o crente, irmão, ele não pode valorizar o sofrimento. Ele tem que valorizar a ação de Deus na vida daquela pessoa, naquele sofrimento, naquela luta. Então, Deus não está voltado para o sofrimento. Essa teologia do sofrimento não tem lógica na vida cristã. A gente sofre, a gente passa por dor, passa por luta mas o objetivo disso sempre é glorificar o nome do Senhor. Então, Deus quer ser glorificado, ele vai ser glorificado, quando nós confiamos nele e esperamos que ele faça a resposta que o Senhor tem para nós. Né? Então a pergunta é, qual o testemunho dos seus filhos? Os seus filhos refletem uma boa semeadura? Né? Então é muito importante isso, os nossos filhos precisam testemunhar uma boa semeadura. Então, quando as pessoas olham para a vida do André, olham para a vida do Adriano, né? Elas podem, elas podem pensar o que elas quiserem, mas elas precisam ver aquilo que Deus fez através da vida da Nísse, nice, através da minha vida. E aí eu digo de uma forma muito especial. A Nísse nice contribuiu muito mais na formação dos meninos, né? Principalmente quando eles eram menores, porque é, eu viajava, eu eu tinha muito tempo fora de casa, eu só vinha, às vezes, passava a semana toda viajando, e a Alice criou os filhos na, na pequena idade, né, até os seis, sete, oito anos de idade, a Alice é que deu esse, esse impulso, aliás, a Alice tem um mérito muito interessante, a Alice passou, é, a Alice fazia curso de geografia na Universidade Estadual de Londrina, quando a gente casou, a Alice optou por é, parar um pouco o curso, depois ela voltou, depois de alguns anos, fez o Completou -se o seu fundamental, né? É isso? E passou no primeiro vestibular que ela fez, ela passou para geografia na Universidade Estadual de Londrina. Naquele tempo ela tinha vestibular. E passado um ano e meio já do curso, a Alice teve que tomar uma direção, porque a gente contratou empregadas, né? E, e essa situação de empregada cuidando dos filhos acabou sendo um problema para a formação dos nossos filhos. E a Alice tomou uma decisão, abandonou o curso de geografia, né? Nós perdemos uma geógrafa e ganhamos uma missionária. Né? Mas, literalmente, quem ganhou foram os filhos, porque ela pôde cuidar melhor deles do que se ela tivesse continuado o curso de geografia. Né? Então, são decisões que a gente tem que tomar na vida e que, de alguma forma, impactam a vida dos nossos filhos. Né? Mas a decisão melhor sempre é a gente poder olhar para frente e semear na vida dos nossos filhos. Na conclusão da lição de hoje, a gente vê ali que o matrimônio deve ser honrado por todos, né? É, deve haver, então, o desejo e o princípio da honra, do amor e da fidelidade. Né? Esses princípios têm que estar presentes na nossa vida. Em primeiro lugar, o princípio da honra. Eu preciso honrar esta pessoa que Deus colocou do meu lado, né? Com seus defeitos, as suas falhas, mas também com as suas qualidades. Ela tem qualidades, e essas qualidades precisam ser também usadas, evidenciadas, trabalhadas. Né? Da mesma forma, é o princípio do amor. Né? O que é o princípio do amor? Não é fazer quando ela me dá alguma coisa em troca. Né? Porque isso aí não é amor, isso é troca, isso é negócio. É, o princípio do amor é fazer, independente de receber alguma coisa, independente da gente ter algum resultado, né? E o princípio, o terceiro princípio, é o princípio da fidelidade, né? Ou seja, por mais que algumas coisas nos chamem a atenção, por mais que haja possibilidade de desvios, de caminhos alternativos, o caminho da fidelidade é o caminho mais curto e o caminho mais abençoado para é que a gente tenha uma vida feliz, né? A fidelidade. fidelidade não tem a ver com o que o outro vê, mas tem a ver com o que Deus vê na nossa vida, né? A gente, às vezes, pode pensar assim, ah, mas eu fiz isso aqui, é uma coisa boba, o outro não viu. O outro não viu, mas Deus viu e Deus vai avaliar aquilo e vai trabalhar na nossa vida em relação àquilo. Mas Deus não deixa nada perdido, né? Deus trabalha, Deus usa, Deus trabalha nessas situações como um todo. Amém? Então, igrejas que possuem famílias fortes e equilibradas, que testemunham da fé e do amor prático, são um farol que alcança vidas e glorifica a Jesus. Né? Não há nada melhor do que uma igreja com famílias fortes, famílias estruturadas, que essas famílias alcançarão ao Senhor. Amém? Foi em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, Senhor, no teu poder, no teu Aleluia, graça. Senhor. Então, Pai, muito obrigada, Senhor, que esteja abençoando agora cada casal que está junto aí do seu lado. Deus, eu as bênçãos, Sim, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que precisa ser tirado. Oh, Aleluia, Cura, Senhor. Senhor. restaura os corações. Em nome de Jesus, oh, Amém, Senhor. Nós repreendemos também, Senhor, todo agir contrário. Toda palavra foi lançada sobre essa família. Ó oh, Deus. Deus, tu conhece o coração de cada um, oh, É pai. verdade, Senhor. Então trabalha, Senhor, nesses corações. Não permita, Senhor, que o inimigo venha tocar. Oh, Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que ele passa... 24 horas tentando destruir a família oh, Deus, Porque Deus, a família Deus, é o importa, plano Senhor. do Senhor, ó pai. É verdade, pai Então, em nome de Jesus, ó Pai Guarda cada família, Pai Em nome de Jesus, ó Pai Dá eles o teu amor, a tua paz Dá eles um dia abençoado, Senhor, na tua presença, ó Deus Eu te louvo, Pai, e te agradeço Pelo teu cuidado com as Aleluia, nossas Senhor. vidas Amém. Amém Senhor, Pai, nós queremos colocar diante do teu altar também, Amém. Pai cada família, cada casal, ó Deus, aqueles que estão passando por um dia de conflito, de dificuldade, Deus, que a Tua presença, o Teu amor, o Teu agir, Senhor, venha transformar cada coração, cada dificuldade, porque Tu és o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Senhor, ajuda-nos, Pai, a vencer cada desafio, ajuda-nos, ó Deus, a experimentar o mover da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça, que a Tua bondade poderosa venha sobre nós, ó Deus, para que haja o um mover da Tua presença e do renovo do Senhor. Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos nesta manhã, Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada família que está ouvindo esta aula. Ó Deus, obrigado, Pai, por cada casal. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas, que eles possam ser restaurados diariamente, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, experimentar a fidelidade, o amor e o cuidado do Senhor de uma forma especial. Eu abençoo também, Senhor, os filhos desses casais que estão nos ouvindo nesta manhã. Ó Deus, que eles possam ser semeados, cuidados. Ó Deus, que eles possam produzir frutos maravilhosos, ó Deus. E que cada família receba o teu amor e o teu cuidado de uma forma muito especial. Abençoa, Pai, a família. Abençoa o teu servo. Oro por aqueles ó Deus que estão separados deste momento, pedindo a tua direção, a tua sabedoria, o teu cuidado, porque o Senhor sabe como fazer para restaurar melhor do que nós podemos pensar. Então, o Senhor, trabalha em suas vidas, abençoe os teus servos, pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém.